Iniciando mais um podcast, às vésperas de comemorarmos 200 anos de independência do Brasil. E é tão frustrante eu que a minha infância inteirinha assistiu o filme com o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Né? aquele filme <risos> clássico da independência do Brasil, depois a gente descobre que não foi nada daquilo, aquilo é tudo mentira, o grito da independência é mentira, não foi daquele jeito, né? é triste. Mas 200 anos se passaram e a gente aí está enraizado em coisas do passado que parece que não vira a página parece que a, a, a gente se arrasta, se arrasta, e a gente ainda vive a escravidão, a gente ainda vive a roubalheira que já foi implantada lá, mais de 200 anos atrás, né? É, todo o ouro que foi levado é, do Brasil para Portugal. Ah, não pode falar? Mas aconteceu, aconteceu. E ainda a gente vive essa insegurança de estar sendo roubado todos os dias, por alguém que quer ter vantagem eleição esse ano então você fica esperto é, em relação a quem você vai votar as pessoas todas quando vão para as mídias sociais quando vão para as emissoras de televisão elas se vestem numa pele de cordeiro e passam aquela boa impressão e depois que assumem o cargo que sentam na cadeira o discurso passa a ser outro então é preciso sim se informar, vamos comemorar os 200 anos de independência, independência e vamos lutar para que de fato sejamos independentes. Você não tem obrigatoriedade de votar em quem você não gosta, ah fulano não vai ganhar então eu vou votar nesse aqui porque é esse ou aquele, que. não, não isso não existe. O que vale é a sua consciência, mesmo que o seu candidato venha a ser um perdedor nestas eleições. Tá bom? E hoje a gente vai falar de um assunto interessante. Eu, particularmente, tenho é, muita curiosidade em relação à energia solar. Principalmente nesses dias que não tem sol. Né? Frio, chuva, como é que é isso aí? Vamos saber tá aqui o Gabriel Viana, que é engenheiro eletricista. Obrigado, viu, Gabriel? Ele é da Renovação que também vem aí no mercado despontando, trazendo coisas novas para gente. É uma coisa... E quando não tem sol, como é que faz? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado a quem está nos assistindo. É... Muito interessante sua pergunta, Gil. Eu sou o Gabriel, sou engenheiro eletricista da RenovaSan represento toda a parte técnica da empresa. E essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Pois é. Nos dias nublados, hoje um dia nublado, nos dias chuvosos, há geração de energia? E eu te respondo, Gil, sim, há geração ah, de energia. Opa. Mas se é solar a energia, como é que é a geração? A gente não tem ela no seu pico que teríamos num dia de sol, por exemplo. Ao meio-dia, aquele sol que... Ninguém está aguentando ficar ah. <risos> andando na rua. Mas a gente tem aí uma geração em torno dos seus 30%, 40% do nível máximo que aquele sistema é, teria. E, é, se houvesse um dia, se fosse um dia plenamente ensolarado mas a gente tem uma geração de energia assim com seus níveis reduzidos ali por conta das nuvens né que estão ali nublando o tempo e é, de certa forma difundindo ali os raios solares né que Entendi. estão penetrando na o Gabriel outra outra questão que eu, assim como eu tenho curiosidade eu acho que muita gente também é em relação a custos né uhum. porque tudo hoje em dia é custos. Então, é, imagino eu, o Gabriel vai me dizer, é uma casa que já está lá, tem 30, 40 anos, a casa. Imagino eu que para você reformar e colocar, aplicar a energia solar, fica muito mais caro do que se você construir uma casa já nesse processo. Estou errado? Gil, você não está errado, mas aqui eu vou abrir um novo panorama para a gente conseguir ah, imaginar é, e diferenciar ah, as duas realidades da energia solar. A energia solar que a gente estava acostumado a ver nas casas antigamente, com o famoso boiler lá em cima... O que, as que é boiler? boiler? Boiler é um sistema que ele armazenava água quente nas casas e nas construções um pouco mais antigas. Hoje, a energia solar ela vem com a ideia de gerar energia elétrica e a partir da geração de energia elétrica, você faz ela aquecer o seu chuveiro, aquecer a sua banheira e aquecer o, os locais com o uso da energia elétrica. Então, a energia solar fotovoltaica com que a Renovação trabalha hoje, ela é um novo produto, vamos dizer assim, ela é um produto de geração de energia por ele ser um produto que gera energia, vamos dizer assim, que todas as casas já têm os fios lá instalados, os fios da passados. Da energia elétrica. Da energia elétrica. Sim. Então, por isso, a gente não precisa necessariamente de reformar. Então, teoricamente, as casas elas já suportam receber o nível de energia pelo mesmo fio condutor? Pelo mesmo fio condutor. Ah, para que eu sou ignorante, não sei disso. Não, é sim. As casas muito verdade. antigas, é verdade. As muito antigas, vamos colocar aqui, casas com mais de 30, 40 anos, 50 anos, se precisar de alguma troca de algum fio, alguma alguma atualização ali na instalação, a gente vai orientar o proprietário ao que fazer nós mesmos podemos fazer ah. e se houver será alguma minimização? mas não era assim antigamente não era assim não antigamente não era assim porque antigamente a única tecnologia que a gente tinha era o aquecimento de água Eu, aquelas placas em cima das casas enormes ainda tem ainda tem ainda tem elas ainda tem. Tá. É, antigamente a gente via muito sobre o aquecimento solar que não era geração de energia. Então, no aquecimento solar, eu precisava de quebrar a casa, passar novos dutos sim, de água, sim. passar novos dutos de água aí para poder ter água quente nos pontos, de, de, nos pontos que saem água sim. da casa. E agora, hoje em dia, com a geração de energia, a gente consegue instalar as placas, a gente faz uma avaliação técnica. Se for necessário, a gente troca a fiação de determinados trechos da casa. Mas eu diria que hoje, 85% a 90% das instalações que nós não fazemos, não é necessário nenhuma modificação. As... Aposto que 80% das pessoas, 85% das pessoas que estão vendo, a gente não sabe disso. É, é, é legal, Ju, a gente ter essa conversa, porque a gente consegue é, trazer mais para a realidade, né? Caramba. Como a energia solar, a fotovoltaica, ela pode ser acessível e mais Foto simples. Fotovoltaica? Fotovoltaica. Essa é a palavra. Eu não conheço, eu não conhecia essa palavra. Que bacana! Então, mas espera um pouquinho. Vamos lá. Aí eu tenho, eu tenho a minha conta é, é, de luz. Todo mundo paga uma conta de luz. Perfeito. Eu vou continuar pagando conta de luz. Vai continuar pagando a conta de luz no seu valor mínimo. Hoje, o valor mínimo depende muito da, da instalação, da quantidade de fios que entra lá pelo seu poste. Nós estamos falando de uma casa. Uma casa. Uma casa, ela vai entrar em ou três ou quatro fios, geralmente, dentro da, de uma residência. É. Para uma pessoa que ela tem dois, três fios, que a gente chama de uma entrada monofásica, ah, hoje o valor mínimo de conta de luz está em torno dos seus 30 reais mensais. O mínimo? O mínimo, que é o, paga, o pagamento necessário. Meu Deus, eu pago uma fortuna. Também. <risos> então, quando, a gente, quando você instala energia solar na sua casa, você passa a ser o gerador de energia. Então, você começa a trocar créditos com a concessionária por exemplo, para facilitar o entendimento. A concessionária deve odiar eles. É, então, <risos> então, é. Nossa, Porque assim, é, a gente tem casos, por exemplo, os nossos clientes pagavam 550, 600, é. 800 reais de conta de luz, agora estão pagando 60, 62, 75, um, um valor realmente é, referente ao, ao custo de disponibilidade da rede. Que então, eles em um ano, ano e meio você paga o investimento. Gil, hoje o investimento, é, pensando que os materiais, na sua grande maioria, são importados, de certa é. forma, é, tudo atrelado ao dólar, então hoje a gente está falando que o investimento ele demora instalado, funcionando, com todas as compras realizadas, em torno de 30, 35, se a gente precisar de fazer alguma grande alteração, nos seus 40 meses o investimento 40 mesmo meses. se paga. 40 meses dá mais. Um, 3 pouco 3 anos. um pouco menos de 4 anos. Um é. pouco menos de quatro anos aí. Mas é um investimento que vale a pena. Porque o investimento mesmo se paga. Mas e a manutenção disso, Gabriel? Gil, eu não vou falar que a manutenção é zero. Porque... Não existe, né? constantemente, aqui, por exemplo, na região aqui em Suzano, onde nós estamos, em torno de uma a duas vezes por ano, a gente precisa de subir no telhado e fazer uma limpeza das placas. Essa limpeza hum... é basicamente tirar aquela sujeira que se deposita... Uh, ali com a ajuda de um sabão neutro e uma vassoura, sabe aquela crosta de poluição que fica? Tirar para o sistema voltar à sua geração máxima é, e aí você ter o, sua eficiência maior aí então no, no seu sistema. Essa é a manutenção, Gil. E aí, claro, quando a equipe vai lá fazer realizar essa manutenção, também já faz aquela checagem visual, se tá tudo OK, dá uma limpada. Não é igual chuveiro, precisa trocar resistência. <risos> não, não. <risos> Troca peça. Eu tenho ódio de trocar peça. Não, nesse sentido, é um sistema muito <risos> tranquilo de, de de funcionar. O chuveiro ele tem as suas manutenções periódicas ali Péssimo. que acaba sendo necessário trocar as peças, é. né? Mas no caso da energia solar, para você ver como é um sistema de certo modo tranquilo de se manter, é um sistema que possui 25 anos de garantia. Qualquer fabricante hoje ele dá 25 Caramba. anos de garantia sobre Mas os seus isso produtos. é uma novidade no mercado ou é que a minha ignorância é grande mesmo e eu não sabia disso? Gil, ó, se a gente falar Se for a minha ignorância, você pode falar que eu não vou ligar. Não, assim, a gente pode falar aqui, ó, conforme até a gente os dados, os dados da Associação Brasileira de Energia Solar. É, isso começou a ser muito fomentado no Brasil a partir de 2013. tá então, a partir de 2013 que a energia solar fotovoltaica começou a, a, a engatinhar e agora está caminhando no Brasil. Então, a gente está falando que vai fazer os seus 10 primeiros anos. E a gente sabe que uma tecnologia, até ela se difundir, até ela ganhar... Que primeiras pessoas duvidam, né? Perfeitamente. É, e esse... Será? Será? Mas será? Então a gente está indo para o décimo, décimo ano aí, agora, no próximo ano, né? É, da energia solar. Então é algo novo. As ah. pesquisas iniciaram lá nos anos 80, na Alemanha, os, pa os painéis que eles construíram lá inicialmente nos anos 80, no início dessa tecnologia, ainda estão em funcionamento até hoje. Os primeiros, os prim no primórdio, ainda funcionam. E hoje a gente consegue ver, então, que os 25 anos de garantia que as empresas, elas fornecem para os seus clientes, ele, ele é real, porque as coisas funcionam, os, os, pro, os produtos ali, eles funcionam desde, desde os anos 80, lá na Alemanha, ó. O papo é com o Gabriel Viana, da Renovação. ele é diretor técnico da Renovação. ele é engenheiro eletricista. A gente vai falar mais sobre esse assunto, que particularmente eu não conheço nada. E assim como eu, muitas pessoas têm essa dúvida. Né? Eu quero saber deles dá para que ser piscina, né? que é uma questão. A gente que vive, no ve nosso verão é tão curto, mas ele vai falar isso no próximo bloco. A gente volta já. Autoescola técnica e CFCA Técnica Suzano.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 eletricista da renovação a gente tá falando de um assunto bastante interessante que eu particularmente não conheço nada tenho curiosidade tive muitas curiosidades e ele tá dando uma aula aqui Gabriel obrigado eu que agradeço, Gil. Eu que agradeço. <risos> tá dando uma aula aqui sobre <risos> energia solar e é, que tem esse lance também de energias limpas e ener o que, que qual que é a diferença Gil, é, uh, respondendo a pergunta e, do outro bloco Do, do da da piscina, aquecimento? Da piscina? É. Não, pode responder também Que eu deixei na passagem do bloco é, A questão se essas placas Se essa é, energia que ele trabalha Também aquece piscina Gil, é, sobre o aquecimento das piscinas Nós temos aí duas opções é. tá? Que a gente sempre coloca para os clientes Uma delas é Instalar o sistema de aquecimento solar, que é, é diferente do sistema fotovoltaico. E aí, é, através... Ah, já é outro sistema. Outro sistema, <risos> são os dois... Claro. Que é, é o que usa o boiler, as placas de aquecimento. É, a gente pode instalar esse sistema... E a pessoa ah, vai ter a piscina aquecida ali pela, pelo calor do sol Já é um sistema muito difundido, conhecido na, nas residências Acho que todo mundo quando fala em energia solar remete a isso, ah, lembra isso, isso Ao aquecimento solar que é, foi muito amplamente utilizado aí nas residências Essa é uma opção Mas nós preferimos hoje entregar para o cliente a opção dele gerar a própria energia Um exemplo Gil, na sua casa, a gente vai precisar de colocar, um exemplo, de forma hipotética, 10 placas para manter o seu consumo. Mas, você pode aquecer a sua piscina de forma elétrica. Como você estará gerando a própria energia, você coloca um aquecedor elétrico e aí o que, que a gente faz? Vamos precisar de 10 placas para manter a sua casa, é, a geração da sua casa? Vamos colocar mais 4 placas e essas placas elas vão gerar a energia suficiente para o aquecedor da sua piscina. Exclusivamente para a piscina. Exclusivamente para a piscina. A gente consegue, através dos cálculos, uh, uh, faz, a gente faz uma análise uh, enquanto departamento técnico. Oh, então, esse seu equipamento, ele precisa de tantas placas para que a energia das placas o abasteça em, e, e assim aquecer a piscina. Né? Então, dessa forma, a gente hoje tem a opção de, de forma mais simples do que trabalhar com o encanamento da casa todo, só, somente através aí da, da alteração da elétrica, né, que é muito mais simples, a gente consegue colocar placas fotovoltaicas para gerar energia e assim aquecer a sua piscina através de um aquecimento elétrico. Outra questão. Certo. Eu vou ter uma conta de energia elétrica tá. mais barata. Muito mais barata. Você falou. Sim, perfeito. Eu vou ter uma conta também de energia solar para pagar? Não terá uma conta de energia solar. Ajudou bastante. <risos> a energia solar, quando, quando o cliente faz a compra, a aquisição das placas, do outro equipamento que a gente chama inversor, que o inversor, ele basicamente pega a energia gerada pelas placas e deixa ela nos formatos e padrões estabelecidos pela ANEEL aqui no Brasil, que tem que manter alguns padrões. O inversor é o equipamento que garante isso. tá E aí, é, a gente... Toda a energia, perdão, toda a energia que for gerada ali, hum. a energia é sua, porque você é o proprietário do sistema, o cliente que comprou ele é o proprietário do sistema. Toda energia ali gerada, ela será consumida na residência E o que não for consumido Então O, o excedente, por exemplo Você me fala, Gabriel, vou viajar com a minha família Vou passar o um mês de dezembro em Miami A casa vai ficar fechada lixa, Eu vou <risos> Tá está falando, é. né? A casa vai ficar fechada e não vou consumir energia O que, é que eu vou fazer com essa energia que será consumida? Isso. Que não será consumida Eu guardo ela onde? A gente vai guardar ela na concessionária. De que forma? Ah, para. É A gente consegue guardar ela na concessionária através de Para usar no inverno. Para usar Mentira. no inverno. É mesmo? Por exemplo, é, em alguns, alguns locais, <risos> é, o pessoal acaba instalando baterias para armazenar energia ali, só que não é tão viável, porque as baterias são caras e de muita manutenção. Então, a forma que foi encontrada hoje de você guardar energia na concessionária é a seguinte... Quando e o... tem concessionária em todo lugar? Em todo lugar, no Brasil inteiro. Aqui na nossa região, né, chama EDP. Então, cada cidade ela é regida por uma concessionária de energia elétrica. Ah. E nesse, nesse caso, como que acontece? Quando a pessoa contrata o serviço da renovação, então, eu, enquanto engenheiro eletricista, entro com toda a documentação na concessionária para aprovar o projeto... Por exemplo, ó, na casa do Gil nós vamos instalar tantas placas, então eu faço todo o Ah, tem que pedir processo. autorização? A gente tem que pedir autorização. Por quê? Justamente peles, para eles estarem cientes de onde haverá uma instalação e a partir daí muda o seu contrato de consumo com a concessionária, porque você vai ah, ser... Ah, não o... pode fazer escondido, não é gato, não, não é não, gato. Não dá, não dá, porque você <risos> vai ser uma usina geradora também. Você vai ser uma micro Itaipu ali na sua rua. Você vai gerar energia, então por isso que é necessário ter todo esse controle, deixar a concessionária com todo o conhecimento do que terá ali na sua residência. Por quê? Nesse processo, a concessionária vai lá na sua casa e vai trocar o relógio, o relógio de energia. porque hoje ah, tem que trocar o relógio? Tem que trocar, porque hoje é, o, relógio, o relógio comum, ele só computa... É, é, Débito de certa forma, né? Tudo aquilo que você consome de energia, então ele vai consumir para vai, vai contabilizar para poder te mandar uma conta no fim do mês. Uhum. Quando você passa a ser uma usina geradora, você é uma micro-Itaipu lá no, no mês que, por exemplo, o Gil tiver com a família em Miami, não vai estar, tá, não, não vai ter então consumo. Então toda a energia gerada ela vai sair para a rua. Então o relógio também ele tem que passar. A computar essa energia que sai que sai Então aí o relógio a gente chama de bidirecional Porque ele vai computar débitos e créditos E aí você terá créditos na concessionária para utilizar Então é por isso que a gente fala que a gente armazena energia na concessionária Então por hum. exemplo, o seu sistema gera 1000 kWh por mês você ficou um mês fora, esses mil quilowatts não será utilizado dentro da residência, okay. vai ficar guardado na concessionária. E vai vir discriminado certinho na conta de energia ali, quanto de crédito você tem. Então, por exemplo, você pode instalar um ar-condicionado a mais na sua casa, Chique. você pode melhorar o conforto, porque você gerou energia e tem créditos na concessionária para utilizar. Agora, outra questão. Certo. Blackout. Blackout. Apagou a luz na rua inteira, a minha também apaga? Também apaga, Gil. Ah. Essa, essa é uma questão... Uma questão <risos> Sacanagem, né? <risos> é uma questão de segurança. Eu vou, eu vou tentar explicar aqui de uma forma não muito técnica. É. Vamos imaginar que a energia acabou, teve um blackout. Nesse caso, o sistema de geração de energia, ele não consegue entender que foi uma, um apagão geral. Pode ser que seja, por exemplo... Uma manutenção da rede elétrica ali do bairro que o senhor mora. Se for uma manutenção local, que a gente tiver trabalhadores trabalhando ali na energia, ali, nos fios, e você. É prudente que corte de tudo. É prudente mundo. que corte, porque senão você vai mandar energia para fora. E isso é. pode ocasionar um problema com os técnicos lá da rua, que estão fazendo uma possível manutenção. Gabriel, a gente está falando de casa. Casas. Apartamento é outra tecnologia, não existe para apartamento, a não ser que o prédio inteiro é, queira, mas daí vai ter que ter placa que não, não, não acaba mais. Olha que interessante, Gil. Em apartamentos também é possível. E aí vamos separar aí os proprietários dos apartamentos ah. do, da energia comum ali do condomínio. As duas realidades, quais são? O apartamento não tem área, não tem laje para poder, não tem então... telhado, mas com certeza o proprietário do apartamento tem um parente, tem alguém em que ele pode fazer a instalação das placas na casa e a partir daí enviar os créditos para o apartamento. Para. É possível fazer isso, Gil. A para. gente consegue é, ter uma única e usina... E precisa de... estar quantos quilômetros mínimo de distância? Não tem mínimo. O ah. importante, mas tem um detalhezinho: não é que nem. seja a mesma concessionária. Tem, por exemplo, na nossa região aqui, a EDP. Aí ele pode usar e eu também posso usar, a gente pode dividir ou não? Pode, pode. Por exemplo, vamos gente. pensar que na sua casa a gente instalou um sistema de. para gerar mil horas por mês. É. E aí o seu irmão mora num apartamento. E ele precisa de 500 kWh por mês. Então, na sua casa, a gente vai instalar um sistema que gere 1.500 hum, mas... kWh por mês. Perfeito. Mentira! E aí, todo esse excedente dos 500, a gente consegue, através da documentação, direcionar e dizer... Oh, é permitido por lei. Permitido por lei e salvo, guardado pela gente, lei 14.300 de 2022. Ele sabe até o número da lei? É porque é verdade mesmo. Podem pesquisar lá. <risos> é, é possível. A gente ah. consegue ter uma única central geradora e, a partir daí, direcionar para outras unidades consumidoras. Antes da gente ir para o próximo intervalo comercial, Industrial. Indústria, comércio, empresas, é possível? É totalmente possível, tanto que eles são os nossos maiores clientes ultimamente. É mesmo. É mesmo. Porque eu imagino que o consumo, consumo de energia elétrica dentro de uma empresa, de uma indústria, dependendo do segmento, é altíssimo. Absurdo. A gente pegou o caso já de empresas que beiram um milhão em altíssimo. termos de energia. Aí ah, tem que fazer. Eu imagino eu, hein? uma estrutura fabulosa para suprir. Sim, aí nesses casos, ah, quando o consumo é muito alto, ah, as empresas elas montam algo que é chamado de uma fazenda solar. Então, são milhares e milhares de painéis num lugar específico, um pouco afastado da, da região central, ali, geralmente a zona, a zona industrial né, que a indústria está, e aí, é, valendo dessa, dessa possibilidade de gerar em um local e enviar para outro, as empresas estão, é, estão usando esse benefício. A renovação já tem a fazenda solar própria dela para <risos> vender energia? Não, a gente ainda não tem, mas... <risos> ainda não <risos> ainda tem! Ainda não tem! Você percebeu, né? É. Mas hum. está em vias de logo logo estar viabilizada. Ah, rapaz, eu estou surpreso com tudo isso. A gente vai mais para um para mais um pequeno intervalo comercial. Eu quero saber no próximo bloco se o Gabriel era aqueles menininhos que gerava energia com batata, sabe? Que isso? Ser... Mas esse é o próximo bloco. A gente volta já.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 eletricista, e ele é diretor técnico da renovação. É... E eu deixei pendente, na passagem do bloco se ele era aqueles menininho que pegava batata para botar espeto para gerar energia, era? Gil, nunca cheguei a juntar <risos> as batatas, mas uma experiência muito bacana que eu tive foi quando eu comecei a... Quando eu entrei na área da elétrica, de Ah, fato, mas aí você já não era mais menininho. Ah, não. aos 14 anos ah. ali. Aí eu participei... Tive a oportunidade <risos> de participar do, da Olimpíada do Conhecimento, de uma instituição de, de ensino técnico a maior do Brasil. E lá eu pude... É, fazer algo parecido, fazer algo semelhante <risos> para poder entender, melhorar como e é que construir a geração? isso. Então a gente chamava de Olimpíada do Conhecimento. É. Então a, a base ali, o, a parte elementar, a gente precisava ali de entender como que a batata é, gerar é, Fornecer energia, né? E fornece mesmo? Fornece em níveis baixíssimos ali, suficientes para fazer uma experiência ali Sim. numa escola, mas nada a nível, de <risos> a nível alto, né? De acender é, um farol. Não cheguei a juntar as batatas, mas eu tive que estudar é. todo o conceito ali por trás das batatas ali. É, foi muito interessante. E no pequeno intervalo que a gente teve agora, nós falamos, relembramos aqui, que ficou uma pergunta pendente sobre energias limpas, que existe isso. Eu queria saber o que, que é isso. Gil, energia, energias limpas são aquelas que, de certo modo, não agridem o meio ambiente. Tem algo tocando. Pronto, já desligou. Desligamos. Pode continuar. Elas não agridam o meio ambiente, como por exemplo as energias fósseis, né? Que é necessário a queima de carvão. A... Ah, é nessa questão. Isso, essa é a diferença. Entendi. Então as energias limpas, elas utilizam de meios naturais para realizar energia. E assim o impacto ambiental delas são zerados, são praticamente. Você acha que a gente está atrasado quantos anos com a implantação dessa metodologia no Brasil? Gil, dado os avanços tecnológicos dos últimos anos e aquilo que a gente tem como referência que é Europa, América do Norte, eu diria que a gente não está muito atrasado não. Ah, como não? Eu diria que a gente está andando aí hoje, o Brasil está com tecnologia de Ponto, as tecnologias que são lançadas fora do país Elas estão, elas estão aqui presentes também é, Teve a feira internacional de energia solar Chamada Intersolar Agora no, no, no fim do mês No início do mês, na verdade No início desse mês que nós estamos agora E lá a gente pôde ver quais são as últimas tecnologias do mercado mundial E eu te garanto que as últimas tecnologias do mercado mundial Elas estão sendo instaladas para eu os nossos mesmo? clientes é, a gente está realmente andando aí, é despontando. Mesmo? E a grande diferença é que o Brasil acaba sendo um, um campo muito muito bom aí para as indústrias, todas da, da área do segmento fotovoltaico, porque o Brasil, por ser um país tropical... A incidência solar ser infinitamente muito maior do que no hemisfério norte, lá na área da Europa. Então, as empresas gostam muito do Brasil para lançar produtos, para iniciar tecnologias aqui. Então, isso é algo muito interessante. A gente, é, o Brasil, em energia solar, uh, ele está andando nos melhores níveis mundiais aí. Você sabe que eu fiquei aliviado quando ele falou que dava para armazenar energia? falei, eu não vou perguntar, né? A Dilma queria armazenar vento, todo mundo riu da cara dela. É. Mas eu fiquei aliviado quando ele falou, dá para armazenar a energia. Quem chegou agora pode ouvir depois... Podcast inteiro, a gente pode ser visto pelo YouTube, Facebook, Instagram e ouvido pelo Spotify da, das redes sociais do Diário de Suzano. Então, é, é, eu fiquei aliviado. E falamos também da questão de, de investimento. Claro que eu não perguntei preço, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Forma de pagamento, porque às vezes as pessoas... Primeira coisa, gente, é isso. Quanto custa? Como é que eu pago? Porque às vezes você quer muito. Mas existe um impeditivo. Sim, sim. Que é o fator financeiro. O fator financeiro. E eu tenho que pagar isso como? Em duas vezes? Três vezes? À vista? Em dez? Como é que é isso? Gil, muito interessante. Muito obrigado pela pergunta. Que essa é uma pergunta que vai ser muito esclarecedora para quem está nos assistindo. Porque a gente imagina que o investimento em energia solar ele é algo. Para os ultra ricos, Sim. para as pessoas que possuem muito dinheiro. Sim. Mas hoje é, nós temos é, linhas de crédito específicas para esse mercado de energias limpas em que a taxa de juros acabam sendo bem reduzidas. É mesmo. E a maioria dos nossos clientes, sabe o que eles fazem? Eles preveem que vão ter uma redução na conta de energia, vamos usar o um número hipotético de mil reais, e a conta de energia dessa pessoa vai cair para 100 reais mensais. A pessoa utiliza esses R$ 900 reais que ela terá de redução e ela, para não se descapitalizar, vai, faz um financiamento utilizando dessas taxas especiais para energias limpas e com esse valor de R$ 900, reais, ela transfere o boleto. Ela paga o financiamento e ali depois de 3, 4 anos do financiamento, é, ter fina que o financiamento finalizou, aí vai variar de acordo com o plano que o cliente selecionar, Aí, esses 900 reais que ele tinha transferido o boleto, passa a ser investimento para ele. E a partir daí, a pessoa pode utilizar do melhor meio possível, né? Mas eu preciso... Espera um pouco. Tá. tá claro, mas não está claro. Ah. Eu preciso de alguma comprovação, algum documento. É o banco que faz esse financiamento. Banco, as grandes instituições financeiras hoje dado a alta demanda de instalação de Não é com a, a própria renovação. Solar, não é com a própria renovação. É com o banco. Eu com preciso banco. de algum Isso. documento da renovação, Perfeito. ou não, para e... chegar no banco e falar, oh, é o seguinte, eu vou gastar X e vim aqui pegar um empréstimo com a taxa abaixo. Sim, nós enquanto empresa, nós por sermos uma empresa específica de energia ah, solar, fazemos sim. essa mediação. Então nós mostramos para o banco, banco, ó. O Gil está querendo instalar energia solar Eu e tô aí. fazer esse financiamento. Aí, então, como nós estamos ali é, dentro do ramo, o banco já sabe que todo o cliente indicado por nós é para essa taxa específica de energia solar. Depois a gente mostra a nota fiscal, toda a comprovação burocrática né, que é necessária. Uhum. E, e a partir daí o banco libera o crédito e o cliente então faz o pagamento direto para o banco. O... Gabriel, hum. você... Na infância, você tinha um sonho de mexer com isso? Não, não foi. Gil, hum. é, é até engraçado o que eu vou dizer aqui. Você que... era tentado, desmontava o ventilador e não sabia montar não, de é, novo? É isso, normalmente, normalmente carrinhos, <risos> ventiladores... Carrinho é... com controle você desmontava? Nossa, quando a pilha Nossa. acabava, eu queria... É, achar que desmontando ia voltar a funcionar, a pilha ia se recarregar, né? Mas desmontava depois não sabia montar. Você desmontava não, tudo? Essa parte eu sempre fui muito curioso, muito Verdade. curioso. Mas ah, um fato curioso é que o meu sonho de criança era ser caminhoneiro. Caminhoneiro. Sempre gostei de. achava. Impre... Enquanto criança, ficava impressionado, né? Com ah, o tamanho, um, do, tamanho, tamanho caminhão. do caminhão, nossa, pra fazer uma coisa. Você já curva. dirigiu um caminhão? Já dirigiu um caminhão, tive tive ah, oportunidade. Júlio, de, de eu nunca dirigi um, um caminhão. É, é bem. E, a part... e meu sogro era caminhoneiro, tinha caminhão Olha... e eu nunca dirigi. Não caminhão. deixou eu dirigir. <risos> é, ele era ciumento Olha só. do caminhão. E aí, quando eu tinha ali, a partir dos meus 12, 13 anos, que eu comecei a trabalhar de fato, aí eu me identifiquei muito com a área elétrica, da eletrônica em si, e aí comecei os meus estudos. Primeiro curso técnico, segundo curso técnico, engenharia elétrica, pós-graduação em eficiência energética, e agora a gente já está indo para o décimo, para 14 anos estudando no ramo de elétrica. Tudo e aqui. a Renovação é uma empresa relativamente nova. Isso. Relativamente nova. Isso, a gente está com... de mercado a gente vai fazer dois anos no mercado. Para tamanha importância do que faz, é uma empresa nova no mercado, porém já com solidez. Sim, sim, temos grandes clientes já, grandes comércios, muitas residências, já temos uma bagagem já... Radicada na cidade de Suzano. Moji, São CNPJ Paulo... CNPJ Bra... está registrado em Arujá. Arujá. Arujá. Mas o nosso maior campo de atuação é Suzano. Ok. É... Tá. É... Como é que as pessoas acham... Quem está curioso aí? Porque eu sei que isso gera uma certa curiosidade. Tudo que nós dissemos aqui gera uma certa curiosidade. Ah, não. Quero ver isso. Quero saber se é verdade. Imagina que meu irmão vai gerar energia lá do outro lado da cidade e eu vou receber no meu apartamento aqui desse lado e nós dois juntos podemos pagar a instalação. Disso. Perfeito, perfeito. Não é isso? Uhum. Como é? Como é que acha a renovação nas redes sociais? Gil, hoje é muito fácil de achar renovação nas redes sociais. É só digitar lá o arroba RenovaSum, de só o inglês, né? Renovação só o inglês, sun, sun, SUN, S U N. RenovaSan, renovação, já vai achar o primeiro a, a primeiro a primeira hashtag que aparecer lá, primeiro é o nosso, tá? E aí, qualquer Site. dúvida que houver, também nós temos informações no site, Tem que site? É, temos site www.renovação.com se digitar BR também ele vai direcionar para o nosso site da renovação e também a mesma grafia aí, San de Sol em inglês. E um telefone também para quem está querendo é, marcar com algum representante, é possível? Sim, não, totalmente possível. Se, Pintar hum. qualquer dúvida, se quiser que eu, enquanto engenheiro, vá fazer a mas visita. Mas você vai também fazer Eu visita? vou também. Se o cliente, ah, é? assim, nós temos os consultores comerciais, ah, tá. mas acaso que os clientes preferem uma uma avaliação, uma, uma técnica, avaliação mais específica do engenheiro. Aquele assim. chato, assim, que nem eu que não entendi nada. vai <risos> querer catar o coitadinho do Gabriel esmiu sai ele até o fim. Não, tem, que, tem que tirar todas as dúvidas mesmo. Porque é um investimento, eu entendo né, que ainda é um, uma área nova para as pessoas entrarem, é. então tem que tirar mesmo todas as dúvidas. Dúvidas é, inclusive, Gabriel. Ó, ainda não tô crendo. Vamos na casa de um cliente. Você vai ver a conta do cliente chegando. O próprio cliente vai falar para você a respeito dos benefícios da energia solar. E para você ter essa, é, essa possibilidade, essa facilidade, anota o número aí do nosso uh, WhatsApp. Vamos até aqui empresa. também. Vai lá. É, o DDD nosso é o 11 aqui. 11. Tá. O telefone é 9-13-39 2772-913-39-2772. Tá Só mandar fixe. uma mensagem lá, que um dos nossos consultores entrará em contato. E se você falar que, ah, eu, eu vi você lá no, no podcast do Gil, pode ter certeza que eu vou fazer questão de pessoalmente ir lá conversar, explicar, é tirar as dúvidas aí, porque... É, Indicação, nossa, cliente que veio através do Rio, a gente sabe que com certeza vai ser bem tratado aí. Ah, eu vou ficar feliz, depois vocês me contam aqui, hein? Pode se contar. deu certo. Depois deixa nos comentários. Ô né? Gabriel, você. e você tem irmãos? Tenho irmãos. Todos é. áreas diferentes? Quantos? Vocês são em quantos? Na minha família, nós somos em três. três eu irmãos. sou o caçula, é a é. raspa do tacho, Caçulinha. né? Que dizem. É. O e mimado, gente... ele é o mimado nada tra ah, trabalhei pá. bastante é. que eu desde cedo já trabalhando é. aí tem uma irmã do meio que ela trabalha num, numa indústria na área fiscal né da é. parte mais fiscal e tem um irmão também o um mais velho aí que já tá com seus 30 e quase chegando nos seus 40 anos e ele trabalha na área de recursos humanos de uma empresa lá em Goiás tá morando lá em Goiás lá. e o mais terrível quem era o Caçula o mais terrível acho que foi minha irmã. Não! A irmã. Mentira. É, o irmão sempre foi tranquilo, eu também muito tranquilo. Mas ah, a, acho que a irmã foi a que mais... Quem que apanhava mais? É, legal isso, mas... Crentes? Acho que quem apoiou mais foi o meu irmão mais velho. <risos> Acho que foi o mais velho foi o quê? É que naquela época podia bater, mas tá voltando. Você sabe que agora já tá podendo bater de novo em alguns lugares do mundo. Aqui, né? Enfim, bater é uma, é, uma, é uma besteira muito grande, a gente sempre fala isso. E você que vai ser pai agora, o Gabriel vai ser pai agora no final do ano. O Pedro tá chegando aí em dezembro? Dezembro, dezembro. O Pedrão chega aí pra alegrar a gente, aí, alegrar a família. Estamos... Todos com altas expectativas. Que dia, daí. mais ou menos? Tá previsto para o dia 13, ali, 13 de dezembro. Se antecipar um pouco. É, se antecipar um pouquinho ali no início de dezembro. Se passar um pouco no Natal ali, mais a previsão. Ah, mas não passa. Chega antes sempre. Chega Essas antes, crianças né? têm uma pressa desgramada, é. né, Samuca? É. De nascer. E a expectativa de ser pai, Gabriel? Essa é a que está mais me que deixando delícia. assustado. Antigamente o que me assustava era falar, Gabriel, tem um telhado aqui quero instalar mil placas em cima desse telhado. Eu ficava assustado né, com a parte técnica, mas agora isso já está dominado. Porque tem que fazer um projeto para cada casa. Cada um pro... casa. Um projeto não... de uma casa não serve para outra. Não serve para outra. Cada casa é um caso. É, não <risos> vem querer fazer gambiarra é. não, que não dá certo. Hein? Não, por isso que os clientes vão contratar a renovação que é. não tem... Não tem como fazer diferente do ideal. Para fazer coisa errada, você vai se ferrar. Antes que me assustava era isso, quando eu iniciei na, na área, iniciei com a empresa. Agora, o que me assusta é saber <risos> que o filho está chegando, <risos> que, que tem uma nova vida para educar, <risos> para manter. É. E isso é, é Muita muito, fralda para comprar, muito, muito leite, leite para comprar. É, talvez sim. É, então, a mulher amamenta até um certo período, então, um período. depois. E aí, agora isso está me assustando bastante, mas assim, é, dizem que quando nasce o filho, nasce o pai também, né? Nasce isso... o pai e nasce a mãe. E nasce a mãe também, diz que ali o é um momento do, do nascimento é um momento mágico. É, né? E é muito especial. É... A gente está nessa expectativa de que esse momento que vai, vai transformar e vai acalmar, tirar um pouco da ansiedade aí que a gente está. Mas estamos todos muito felizes aí com a chegada do Pedro. Quem sabe aí também é um futuro engenheiro de energia. Ah, aí, é, a sabemos, menina né? nasceu e já quer escolher a profissão <risos> da criança. Trabalhar, tem que trabalhar. <risos> Gabriel, obrigado. Viu? Foi assim muito proveitoso saber disso tudo é, informações. Que às vezes a gente não tem conhecimento. Eu no começo falei que era a minha ignorância, mas não é. A gente é focado em outras áreas, não é? E, e, e de repente uma coisa tão importante, tão relevante, é, para nós, para nossa vida pessoal, a gente não tem conhecimento. E você Sim. deu uma aula hoje aqui para gente. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado assim, pela oportunidade de poder conversar e explicar isso. Que quando chego no cliente, converso, mostra a possibilidade e falo meu, mas hoje a gente tem financiamento de até nove anos, que você paga e, uma parcelinha. Eu não sabia. E, então, aproxima muito mais a pessoa desse investimento. né um investimento que com uma altíssima taxa de retorno e, de certa forma, muito seguro, muito seguro... É energia, a gente costuma dizer que é a de eterno né? Algo que vai ser utilizado enquanto houver vida na terra Então é um investimento extremamente seguro E quando a gente pode trazer essa, essa conversa Aproximar as pessoas das possibilidades Que não é algo tão distante Mas ela é acessível para qualquer pessoa que queira instalar na sua casa Aí eu fico muito feliz com isso Com essa oportunidade, com a possibilidade Obrigado. de utilizar um canal <risos> é, Um canal tão expressivo aqui na nossa Obrigado. região e fica o meu agradecimento, Gio, por toda, toda a recepção, toda, eu que agradeço. toda a condução da conversa aí, que foi muito muito interessante mesmo. Eu que agradeço que o Pedro venha com saúde, que Obrigado. te traga muita alegria. Deixa eu mostrar aqui no peito dele a camisa, é. aí que vocês verem o logo, né? É. Aqui, ó, ele traz no peito aí, dá pra ver aí, né? Tá, acho que tá um pouquinho fora aí, dá pra ver a renovação. Tá aqui até é. pra quem vai buscar nas redes sociais um pra solzinho. identificar. Um solzinho laranja e amarelo. Não tem... Gabriel. Ideia. Muito obrigado, Gil. Agradeço demais, viu? Eu que muito agradeço. obrigado. Sucesso para a renovação. Para nós, Gil, muito obrigado. Agradeço. Semana que vem a gente volta, tchau.